Galera, beleza? É, hoje eu vim fazer um vídeo também rápido pra vocês com um esclarecimento sobre esse produto aqui, ó É Não repara o fiasco não, porque eu tive que passar uma fita aqui porque eu dei conta de furar ele sem querer Mas é o Clariderm Profissional Clareador da Pele Ele uniformiza o tom da pele e ele tem filtro UVA O que seria o filtro UVA? É, o raio UVA é aquele raio que está presente é, todo o tempo, digamos, no inverno, no verão, com a mesma intensidade. É o que mais prejudica a nossa pele, entendeu? É, mas o que acontece? Não é pelo fato dele conter esse filtro que ele pode ser usado durante o dia para sair no sol. É, você pode usar ele durante o dia, sim, mas se você não se expor à luz solar. Se você se expor ou passe um filtro solar por cima com um fator muito bom, ou retire o do rosto, lá, viu? não se exponha ao sol com ele. Use mais à noite, e realmente ele uniformiza o tom da pele, sim. Porque eu usei um tempo Agora eu não estou usando mais Por isso que eu já resolvi fazer o vídeo Porque eu vi Resultados E ele é o seguinte Quando você compra ele é branco né? Mas devido ao tempo Ao ar que vai entrando Conforme você abre Conforme você fecha Ele muda a cor Entendeu? Aqui ele não está mais tão branco mas a eficácia é a mesma. Eu só vim aqui hoje falar dele para vocês. Ele é livre de óleo também, então, ou seja, não vai causar espinha no seu rosto, a oleosidade vai ser mínima. Então eu vim mais dar essa explicação porque não é todos os produtos que contém o VA que você pode sair no sol. Nem o VA nem o VB. Alguns sim, outros não. Este é um dos casos que não. Porque veja bem, a gente está exposto a raios ultravioleta o dia todo, inclusive por lâmpadas fluorescentes ou alguns outros tipos de lâmpadas. Então é necessário ter um filtro que é para não prejudicar mais a pele ou para não prejudicar a eficácia da ação do produto na nossa pele. Então, essa foi a dica de hoje, galera. Espero que tenha servido para vocês e qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, beleza? Valeu.